Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar de ginecologia natural e tantra, ou tantra e ginecologia natural. A gente vai falar de que mesmo, Bia? De tudo isso. De tudo isso, então, fica aí, viu? A Bia estava aqui gravando um bate-papo com a Sata, tá falando sobre ginecologia natural. Eu estava ali só escutando, aprendendo um pouco. E eu fiquei sabendo que ela teve algumas vivências com o Tantra, e aí eu fiquei curioso, né? Bia, como é que você chegou da ginecologia <risos> natural ao Tantra? A ginecologia natural ela me colocou nesse caminho muito de conexão com o corpo, né? Mas eu vi assim, é, eu entendi muito, muito de me conectar com a natureza, é, com a espiritualidade, também demorou um pouquinho, eu era um pouquinho cética, mas trouxe muito isso. Só que eu passei muito por uma fase, muito dessa conexão, assim, bem quietinha, meditando, a minha trajetória também é uma trajetória muito intelectual, que pensa muito, então eu fiquei muito tempo nessa de, do conhecimento é poder, conhecimento é poder, conhecimento é poder. E por mais que a ginecologia traga muito desse autoconhecimento, eu fazia ali, tinha meu diário do ciclo, escrevia como que eu tava me sentindo, tudo isso já era muito é, legal, mas não é, foi recente ano passado que eu tive essa vontade esse impulso de mesmo ter essas experiências do corpo, né? Eu ouvi, assim, pela primeira vez do Tantra, é, quando eu fazia aulas de Yoga, então em 2017, e já tinha um pouquinho do contato da filosofia, enfim, mas nunca tinha vivenciado a terapia tântrica, né? Que seria essas ferramentas, né? Alguma coisa assim. É, então, ano passado... 2019, muita coisa aconteceu na minha vida de transformação que me fez mergulhar aí de cabeça em tudo que eu poderia experienciar, porque eu sempre falava assim, é, como hum, a minha trajetória eu sou da ciência política, né? O meu projeto é a evva política que trabalha mesmo com era política e ciência, agora eu tô aí colocando o sensível e o místico, buscando unir essas duas coisas. É, eu via muito o corpo como um, uma ferramenta de transformação política e social, né, eu falava assim, com este corpo aqui eu posso lutar por algo que eu acredito, né, e quando eu comecei a ter essa percepção de que esse corpo também poderia me levar a uma conexão, o divino, né, me ver como divina, isso me fez entrar nessa de, opa, peraí, eu quero vivenciar isso, que foi quando, primeiro eu fiz o curso de terapia menstrual, que já envolvia massagens, muito contato com esse corpo, né, eu sempre fugi, sempre de todas essas coisas assim, bioenergética, bater pé no chão, respirar com som, eu não gostava disso, eu sempre fui muito quieta, e aí quando eu me coloquei nesse espaço, né, primeiro com a Zuma na né? terapia menstrual e depois fui pra terapia tântrica ser atendida e fiz o curso de sexualidade curativa foi algo assim que eu ainda estou absorvendo e, e buscando integrar, né? mas muito transformador eu acho que valorizei durante muita, né, muito tempo da minha vida essa questão da mente do intelectual mesmo. Uhum. Só que não está desconectado, né? O corpo não está desconectado da mente. Só que eu valorizava muito a mente e agora tô buscando equilibrar os dois e ter mesmo essa liberação pelo corpo, valorizar o corpo. Eu sempre né, tive esse corpinho mesmo, então eu ficava assim, ah, sou muito pequenininha, magrinha e tal. E fazer exercício físico, enfim, respirar né? de forma consciente é muito, muito transformador. Muito joia. É, Para você que veio da, da área acadêmica, da ciência, é, me diz qual foi a sua sensação quando você escutou falar pela primeira vez sobre o Tantra, sobre a massagem tântrica, sobre a possibilidade de entrar em contato com o corpo, com a divindade que habita dentro de cada um de nós através do toque. Ah, eu não acreditava muito, né? <risos> Parecia algo muito distante. E que, enfim, assim, era curioso, mas era muito distante mesmo e eu não sabia, era essas perguntas que a gente fica quando a gente não conhece. tá Mas qual é o objetivo? Qual é o uhum. objetivo? Bem tá. cabeção, né? É, qual é o objetivo? E isso vai me trazer o quê? Assim, para que que serve isso? Por que que as pessoas vão? Né? E é algo que isso, a ginecologia natural, me trouxe muito de tipo, só vai. E eu tava te falando esses dias, né? Tudo que transformou a minha vida, eu fui assim, sem saber. Então eu já tinha conhecimento do Tantra, da filosofia do Tantra, mas falaram, ah, terapia Tantra, eu vou, e fui. Inclusive você falou que a primeira experiência direto com o Tantra foi com a Bia e com o Cleiton, né, o pessoal do mundo, do mundo Tantra, sim, beijo. Sim. Eu quero saber assim, eu fico só imaginando a sua cara, vendo a Bia recebendo a massagem do Cleiton no Gente, workshop. Gente, então, é aquilo, né. O workshop deles foi é, dividido em duas partes, né? E aí, a primeira teoria. A teoria eu sei tudo, né? A masculinidade, a pornografia, o feminismo, não sei o que. Então... Uhum. Quando foi pra segunda parte, que é Bia ali, né? Nua, o Cleiton fazer, Eu fiquei assim, mas gente, eu nunca tinha. <risos> eu, na primeira, que eu não sabia que o workshop ia trazer isso, né? Porque é. é... Tudo assim também que eu já tinha participado, mas era bem mais teórico, né, era esse passar esse conhecimento pela oralidade. Agora, eu vivenciar algo e eu fiquei assim, só observando, gera uma energia no, no ambiente, né, muito, uhum. muito forte, muito potente. Eu não esperava, mas saí de lá muito animada e pensando assim, Deus gente, eu nunca vivenciei nada disso e não tinha mesmo, né, eu nunca nem tinha visto. A massagem acontecendo quem dirá ter ter experienciado. Então eu, eu fui para os dois, tanto do sagrado feminino quanto do sagrado masculino. O do sagrado masculino ainda foi mais, né? O Cleiton recebendo da, da Bia. Isso. Mais assim o wow, para mim e esse foi o primeiro contato. Então no segundo semestre, né, eu realmente fui atrás para vivenciar, para sentir e é realmente muito muito forte. É algo assim de, nossa, o nosso corpo é capaz de, de nos levar a maravilhosidades, né? E de, de liberar mesmo e aceitar todo esse processo, respeitar esse processo, todas as dores, enfim, todos esses sentimentos que podem vir e você acolher isso e deixar ir, né? Eu sou hum. aquela pessoa assim, bem apegada aqui difícil de deixar, sabe? E eu acho que, acho não, acredito muito que a terapia tântrica vai cada vez mais me auxiliar nessa, e de... Ai, amar o próprio corpo, né? Teve um período na minha vida, assim, que eu demorei pra assumir isso, mas que eu tava com vários distúrbios alimentares de simplesmente não querer comer. Não desenvolvi anorexia, nem bulimia, mas não tinha prazer em comer, assim. Eu passava longos períodos em jejum, não fazia atividade física, e a gente vai sendo sugado, né, por coisas assim outras e também a gente não se nutre né não... e foi um período da minha vida que eu tava muito assim o que eu desejo né o que me nutre tava uhum. sempre me doando para os outros e saindo de um relacionamento entrando em outro enfim algo muito externo ah, e agora com essas vivências dá vontade de se cuidar né e eu sinto que isso deve ter trazido para você uma, uma conexão muito maior do corpo e uma compreensão muito maior do que, de tudo aquilo que você fala para as outras mulheres exato. sobre a, a ginecologia natural né porque a gente fala isso escuta o corpo o nosso corpo sabe a resposta uhum. é sensível e aí realmente foi o tantra que me colocou de é isso mesmo porque por mais que eu já estivesse no, no Tata Healing, enfim, é algo muito, é muito profundo, é, só que é sutil também, né a gente fica paradinha e tal, e, e sentindo, tendo esse toque, é muito, é muito curioso, dá pra aliar muito né, todos essas, esses conhecimentos, e é isso, eu acho que pra quem realmente tá nessa, nessa busca de ouvir o próprio corpo, de precisar mesmo desse toque, né, eu acho que é o caminho, uhum. assim. E foram duas experiências em sessões individuais, né? Uma experiência com o feminino e uma experiência com o masculino, né? Uma experiência com o feminino, com a Salima, a Salima. de Campinas, beijão pra ela. E outra, ontem. Sim! <risos> o que é que deu pra compartilhar? Não. Foi agora em dezembro, né? Eu fui primeiro para uma vivência com essa Lima de respiração ovariana e foi já muito forte para mim de respirar. Ela trazia esse do parir a si mesma, né? E esse ano de 2019 para mim foi um ano realmente de tudo que eu acreditava foi despencando ali. Casinhas foram desmoronando para eu criar algo novo, construir algo novo. Então eu gostei muito, já tinha sentido, assim, coisas muito novas para mim e aí eu quis, né, é, fazer atendimento individual com ela. E foi muito forte também, assim, a primeira, né? A primeira parte da massagem, dessa é, mão, de, de garrinha sensitiva e tal, eu falei pra ela, deu nossa, Salim, eu nunca tinha sido, sido tocada nessa forma, né? E eu me relacionei muito tempo, né? Me envolvi sexualmente e afetivamente com várias pessoas. Então, como é que a gente vive uma vida sem ter esse tipo de experiência, uhum. né? Eu acho isso muito... Triste louco e louco né assim como isso é possível e então foi muito foi muito novo e ser tocada por uma mulher também dessa forma é, afetuosa e profissional e, e se entregar né essa vulnerabilidade foi muito, muito incrível. Tanto que depois eu fui fazer o curso sexualidade curativa com ela, um curso de final de semana para aprender, né, sobre a massagem ali na teoria e na prática e foi muito, muito incrível poder é, também fazer né a massagem em outra pessoa, uma outra mulher no caso, que foi a minha experiência. E aí eu tô I'm absorvendo in essa, né, esse cinto, esse fechar de ciclo, assim muito nesses meus 26 anos e com você ontem, né? Eu te falei que era muito... é a primeira vez em 10 anos que eu tô alguns meses aí solteira e muita coisa aconteceu, assim, de pensar mesmo nesses relacionamentos, né? Porque quando a gente não cura o que aconteceu nos nossos relacionamentos, a gente fica reproduzindo. Pode vir um, um, um homem completamente diferente do outro que vai ser o mesmo padrão de comportamento, as mesmas brigas pelos mesmos motivos, então eu usei muito desse período, né, pós-término, pra trabalhar isso, e ontem na sessão eu vi que tem muita coisa <risos> para trabalhar, né, foi muito um, um, muito novo, é diferente o toque, mesmo, acho que de pessoa para pessoa, mas sabendo, né, que era um homem, mesmo também já dá aquele assim, eu senti que eu tava é vindo muita coisa dos meus relacionamentos e muita coisa que eu realmente não me entreguei para essa, essa pessoa, né? para esse homem que tava ali, que eu tinha escolhido, que eu tava escolhendo me envolver mas que sempre teve ali um, opa, peraí, né, e eu te contei também, vou contar pra vocês mas a minha trajetória foi muito de estar tá sempre com homens, assim, eu sempre fui a menina no meio dos meninos sempre, sempre, sempre, e eu ficava, não, porque as mulheres são fofoqueiras e eu ando com homens, eu, eu achava que era isso mas não era, era essa do que eu tive entendimento de ontem, né? Vamos ver como que vai ficar isso. Mas de, eu via que os homens eram mais valorizados, digamos assim, que eles uhum. tinham mais esse, esse poder pessoal, e eu ficava realmente observando o comportamento deles. E passei muitos anos da minha vida reproduzindo esses comportamentos. Então tudo que falou, ah, o homem trai, o homem... Gente, eu fiz muito isso, né? Então parecia que eu tinha que estar sempre à frente... É, desse desse homem que eu estava me relacionando. Então, se o homem trai, eu vou fazer isso primeiro. Se o homem mente, eu vou fazer isso primeiro, né? Porque se agarrava mesmo nesse comportamento que é muito violento, muito opressor, muito destrutivo, né? Então, me veio muito isso ontem na sessão e foi muito forte, muito, muito sim, muito choro. Chorei muito e tremendo, né? Aquela coisa assim, frio, sentindo frio, né? Nas extremidades, mão, pés. E nesse da, de alerta, da sobrevivência, me via muito assim, você não confiou em ninguém, você estava, era sobrevivendo em alerta, sempre e no controle também, né? Teve algo que você me disse no final também que eu achei bem interessante, a, a percepção de que você sempre reclamou de que os homens Sim. não queriam aprofundar a relação e aí você teve esse, hum. esse insight de, será que eu... Minha, me permitir aprofundar? Uhum. Será que eu quis isso realmente? Uhum. Será que não fui eu também que fiquei na, na superficialidade? Porque a gente tem uma imagem da gente, né? Eu não sou intensa, profunda, eu sou escorpiana, não sei o quê. E aí, é, nos últimos relacionamentos que eu tive, eu sentia muito, o homem assim, muito raso, superficial, e eu reclamava muito mas falava, você é raso, você é superficial, nessa coisa assim, bem, e aí veio isso mesmo, de tipo, Bia, você, você não permitiu que acontecesse, como que você queria que realmente tivesse o seu aprofundamento essa conexão mais forte se você não deixava, como que essa outra pessoa ia chegar pra você, ela tava sentindo que você tava também tomando essa distância né, desse alerta dessa sobrevivência, de ter esses pés bem fincadinhos assim, no chão, né e de quando puder ir tirando um pouquinho, mas ter esse discernimento também do que é verdade e o que não é porque a partir do momento, não, eu tô muito entregue e tudo mais, aí é meio também vai criando uma narrativa que talvez não condiga uhum. né com a, com a realidade. Então como que vai equilibrando tudo isso? E eu senti muito muito essa do julgamento. Parece que assim você tá apontando o dedo pro outro aí as terapias elas vão. <risos> e que eu acho muito isso lindo é <risos> também esse compartilhar da sua experiência com a massagem tântrica é que ela sai de um de um senso comum de que a massagem tântrica é algo que a pessoa ela vai deitar ali e é prazer uhum. o tempo todo, né? Nossa. Então é, é só orgasmos, é uhum. orgasmos. E, e você traz uma uma percepção, uma sensação que vai justamente para o que a gente diz o tempo todo, que é autoconhecimento, é tirar o olhar para fora e, e trazer a, a autorresponsabilidade. Né? Nós somos os principais responsáveis, nós cuidamos de, de nós mesmos. Isso é, é muito lindo. Sim. E eu sou muito grato também, também pela, muito, pela entrega. Muito, muito, muito. Eu acho que isso é importante, né? Você. Pesquisar, conhecer o terapeuta que você está escolhendo e poder realmente é, estar entregue ali. Por mais que às vezes o corpo mesmo vai travar por esses bloqueios, amarras, enfim, eu sentia muito isso também, de que eu, tava, eu estava me amarrando, né? Eu não estava permitindo. Então, por mais que isso tenha que ser trabalhado, também escolher muito bem em quem você vai é, vivenciar tudo isso né até essa confiança e eu fiquei muito muito feliz muito grata estou muito feliz mesmo Ei, gratidão então é, a gente vai esperar a Bia aqui que né atualmente ela está morando em Brasília mas quem sabe quando você estiver assistindo esse vídeo ela já está morando aqui no Salvador já e teremos mais Bia falando sobre ginecologia natural entrando cada vez mais no tantra então lembra se inscreve no canal Curte o vídeo, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo, quem sabe, com a Bia. E vamos deixar aqui também um as redes prazer. sociais da Bia. Nesse momento, boa, boa política, mas a gente não sabe né, até quando. Até quando? Vai que rola aí também algumas transformações e encerramentos de ciclos. Uau! Gratidão, Bia. Gratidão imensa. Beijo. Beijo.